Técnica de escassez, a técnica de lançamento, lançar produtos, tá? botei escassez porque o maior gatilho dessa técnica é a escassez, de longe é o maior gatilho da técnica, é a escassez que faz essa técnica ser tão poderosa, isso aí, quem inventou isso foi Hollywood. Lançamentos imobiliários. Quando a Apple vai lançar um, um iPhone novo, agora, agora não mais, tá? mas pega, pega no início. Como é que funcionava o lançamento de um iPhone na Apple? Primeira coisa, você viu uma notícia em algum, em algum blog obscuro falando o seguinte. Chinês acha modelo de telefone largado num bar lá em Tóquio. Tirou uma foto embaçada, mandou pra gente e a gente tá achando que essa foto embaçada, meio torta, de longe, no escuro, é o um novo iPhone. A Apple chega e fala, isso é uma mentira. Tira, a gente vai mandar prender esse chinês, seja o que for, devolva pra gente, mesmo que não seja nosso, e aí começa aquela briga, aquela coisa, aquela polêmica. Um mês depois, a Apple faz o quê? Vamos lançar o um novo iPhone. Não sabemos quando, não sabemos quanto vai ser, e nesse a gente vai lançar. Parar, a gente tá estudando aqui, parece que vai lançar. gente fala né, vamos lançar, vai lançar o iPhone. Vai, ah, vai ter o quê? Vai ter uma câmera, vai ter duas câmeras e tal? Nenhuma, nenhuma observação, nada, zero. Vamos lançar, aguarde novidades. Duas semanas depois, parece que o iPhone vai ter uma câmera 3.8 megapixels. É um dos antigos, né? não é agora não. Daqui a duas semanas, uai, foi, foi lançado, o, a Apple comprou uma nova empresa de toque na tela e a gente não sabe, parece que ela vai usar esse negócio pra algum iPhone aí na frente. Daqui a três semanas, percebeu? O tempo todo é boato, confirmação, daqui a pouco uma confirmação, uma coisa obscura. Que a Apple faz isso. Que a Apple que faz isso, né? Não é o blog, nem o chinês. Por que, que a Apple faz isso? Manter a notícia quente. Ela tá aquecendo o mercado. Ela tá aquecendo o mercado. Ó, comprando uma, uma, uma empresa, é, vai ter não sei quantos megapixels. É, a gente não sabe o preço ainda, mas a tela vai ser não sei o que, parece que perdeu o botão vai ter mais botão agora, e vai vai esquentando, vai aquecendo, vai aquecendo uma dada hora tem a, a Van Premier que é o evento, lá em setembro, lá em Cupertino e tal, tem um evento da Apple e aí lá eles revelam todos os detalhes pra todo mundo? Não, só pra fãs e convidados, jornalistas principalmente então ali tem mega fãs, super fãs, jornalistas e tal, então ali é só aquela galera que são os multiplicadores, ali é a confirmação de que vai acontecer é a confirmação, e começam o os varejistas a... Fazendo os pedidos. Começa a fazer pedido Tem pra todo mundo? Nunca tem. Tem que ter escassez o tempo todo. Você sempre nunca lança todas as informações e sempre com escassez. E aí, não tem pra todo mundo, mas cada um vai receber um tantinho e tal. Vai ser lançado dia tal, tipo três meses depois. O que acontece no dia do lançamento? Fila gigantesca que começou dois dias antes. Aí o, o primeiro cara que compra o iPhone, isso, cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, que mundo nós estamos. O primeiro cara que comprou o iPhone virou notícia no mundo inteiro. E aí ele sai com o iPhone, ah, você foi o primeiro, tal. Tá? Ele é, fui o primeiro cheguei aqui há uma semana, minha barba, não tomei banho, está aqui, consegui o iPhone". Aquilo vendo notícia no mundo inteiro, o cara tá lá não sei quanto tempo. Então tudo isso. Aí, aí o que acontece? Aí começa a vender. Começa a vender, começa a vender, começa a vender. O que acontece? Acaba. Eu me lembro que tava tá nos Estados Unidos, no, no, no meio do lançamento desse, no, depois do lançamento, né? Aí eu fui lá e comprei o um iPhone. Aí eu cheguei numa loja da Apple, lá lá no bairro da Apple, lá, aqui. aí eu falei, não, eu quero um iPhone. Ah, legal, qual qual, qual que você quer? Preto. O cara falou, você é preto? Você quer um iPhone preto? Imagina, não tem iPhone preto. Não tem iPhone preto, não. Não tem iPhone preto. Não acabou iPhone preto. Ó, tem rosa e branco. E branco tá acabando. Falei, não, rosa não, né? Branco, cara. Preto? Não, tem preto. Que preto? Tá louco, iPhone preto? Faz dois meses que lançou, você quer iPhone preto? Que isso, tá louco? Acabou já, faz tempo. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Aí eu que mais um mês pra ir comprar um iPhone preto. Eu comprei um cinza, eu acho, não lembro. Aí acaba. Quando acaba, o que acontece? De novo, aquele bochicho todo. Acabou iPhone, não tem iPhone, só tem rosa, não tem preto, mas vai chegar. Ó, oh, aqui para pra chegar semana que vem, quando chegar eu te aviso pelo WhatsApp e tal. O mundo inteiro fica aquele buchicho. Aí chega, aí bom. todo mundo vai lá e compra. Aí acaba? Não, aí não acaba mais. Tá vendendo. Fica tá vendendo, fica tá vendendo, fica tá vendendo, fica tá vendendo e vai embora, vai vendendo. Aí quando começa a diminuir, o que acontece? Parece que um chinês não foi o mesmo do outro ano, é um chinês diferente. <risos> Agora ele tava em Nova York, vai em Paris, ele não tava mais em toque e começa tudo de novo. Isso é lançamento, sempre assim. A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. <risos>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 Indicaria esse treinamento para essa pessoa que está pensando nesse vídeo? Sim!